Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o nome Jesus Cristo. Tudo que a gente faz é no poder do nome de Jesus. Então nós oramos em nome de Jesus e é na identidade dele que nós somos pautados diante do Senhor. Mas muitas pessoas não sabem o que significa Jesus e o que significa Cristo. Ou não sabem... O que seria certo ou adequado falar Jesus Cristo ou Cristo Jesus? Não que haja uma regra para isso, mas é interessante entender um pouco melhor desses nomes. Então, começando do começo, Jesus era o nome dele. Que o anjo vira para Maria e fala, ó, oh, você vai ter um filho e ele vai se chamar Jesus. O que significava Jesus na língua hebraica lá daquele momento, naquela terra? Por exemplo, meu nome é Ana Beatriz, o um nome composto. Então, Ana é cheia de graça e Beatriz é aquela que leva alegria para as pessoas. Esse é o significado do meu nome. Qual era o significado do nome Jesus para eles, então? Jesus vinha de Jexua ou Joshua, eu não sei é a entonação hebraica, mas significa salvador, Deus é salvador, Deus é a salvação. A salvação é só por Deus isso era o nome de Jesus. O nome de Jesus já trazia a identidade, a missão dele. Se Jesus estivesse no Instagram, com certeza ia ter aqueles negócios, sabe? Jesus, a sua identidade missão é aquele homem que vem para falar que Deus é o salvador e somente ele. E era realmente isso. Esse era o nome de Jesus. Então, cada vez que Maria chamava o filho, dele, falava, Deus é a salvação, vem cá. Deus é a salvação, ajuda aqui. Deus é a salvação, só o Senhor é Deus e a é salvação. Por quê? Só o Senhor é Deus, é Elias, mas Deus é a salvação. Deus é o salvador. O salvador é Jesus. Então, Jesus significa salvação. Nesse Cristo. Cristo não era o sobrenome dele. Como seria, no meu caso, de nome composto, não seria o Beatriz. Ou não seria Maria Cristo, José Cristo, Jesus Cristo. Cristo era a identidade da essência, da missão, da vida, do estilo de vida, daquilo que ele se tornou, daquilo que ele era. Na palavra de Deus você vê que várias pessoas que tinham uma missão em relação ao Senhor foram ungidas com óleo como uma representação da consagração, da dedicação delas em relação à missão que o Senhor tinha. Então reis como Davi, como Saúl, profetas como Samuel foram ungidos. Cristo significa o ungido, o consagrado, o é, entregue, o redentor, aquele que traz redenção, o ungido consagrado da redenção. Isso significa Cristo. Cristo vem da palavra grega, christos, que vem da palavra hebraica mexias. Que é o Messias, ou Mashiach, né? Que é o Messias. O que é Messias, então? Messias, para os judeus, era aquele que ia vir trazer a redenção para o povo com paz, liberdade e justiça. Ia mudar a realidade, transformar a realidade das pessoas com paz, liberdade e justiça. Então, Cristo, que vem do Messias, é a palavra que representa que esse Jesus, então, que diz que Deus é o salvador e a salvação... Esse Jesus, então, ele vem para ser ungido e consagrado como aquele que vai vir trazer paz, liberdade e justiça numa transformação de vida, numa transformação social, numa transformação das pessoas. Então, a palavra Jesus Cristo significa a salvação ungida e consagrada para trazer paz, liberdade e justiça para quem crê. Olha que coisa mais incrível isso. E aí, vem uma coisa que eu acho maravilhosa. A palavra de Deus também chama ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esse Emanuel é, é uma identidade de dizer que o Senhor está aqui, o Senhor está pisando entre nós. Então, quando você vê lá na palavra de Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco, Deus está entre nós. Jesus era salvação, salvador, e Cristo era redenção, ungido, consagrado. E aí, tem algo muito legal. No Salmos, no Velho Testamento, você não encontra a palavra Cristo. Assim, então, Cristo. Mas nos Salmos você encontra sim algumas palavras proféticas em relação ao ungido, ao Cristo que viria, mas você não tem ali os ungidos, como reis e profetas, sendo Cristo. Agora, lá no Novo Testamento, você tem duas separações. Nos evangelhos, o que, que é evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. A história de Jesus. Nos evangelhos está escrito Jesus Cristo. Todas as vezes que fala, fala Jesus Cristo. Jesus, o Salvador, sendo Cristo aquele que é a redenção. Isso aponta para o homem que revela a Deus. Jesus, sendo homem, revelando Deus para nós. Deus conosco, Emmanuel. Mas nas epístolas, o que é epístola? São as cartas que vêm depois dos evangelhos. Então, as cartas de Pedro, Paulo, João para as igrejas. Eles não falam Jesus Cristo, eles falam Cristo Jesus. Por que, que a epístola fala Cristo Jesus e os evangelhos falam Jesus Cristo? Porque agora nas epístolas Jesus já foi glorificado, já está assentado à direita do Deus Pai, já é Deus Todo-Poderoso. Então já não é mais um homem que revela a Deus, mas o Senhor já glorificado tendo sido homem. E agora essa identidade está para nós como igreja. É a forma com que nós nos apresentamos para o Senhor. Deus vai olhar para aqueles que disserem o nome de Jesus com fé e vai ver a imagem de Cristo glorificado. Por isso que os nossos pecados foram perdoados. Não porque nós merecemos, mas porque Ele mereceu. Então, agora, Cristo Jesus, que é como as epístolas, as cartas, se referem a Jesus nas, para as igrejas, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, enfim... Já é para revelar o que nós somos, quem nós somos diante do Senhor. Nós somos aqueles que foram é, tomados pela unção, pela revelação da consagração do Senhor Jesus, que era Deus aqui com a gente. Então, agora sim, a igreja pode viver em paz, justiça e liberdade. Não por guerra, não por um rei carnal, mas por um rei de paz, um rei que foi ungido para nos salvar, então, pela salvação. Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai assentar essa palavra no seu coração, porque assentou na minha. Jesus Cristo é aquele que, através do próprio Espírito do Senhor, já que ele é Deus, vai trazer no seu coração a paz, a liberdade e a justiça, que nenhum ninguém no mundo poderia te trazer, simplesmente porque ele te salvou. Então, Cristo Jesus é aquele que te salvou. Amém? Ai, eu acho isso tão bonito que o senhor te favoreça. <risos>